Ora bem, malta do aço, olha aqui o homem já está a calçar a luz, faz eu, não dá-lhe posso. toque, anda ali o toque, só para ficar bonito no vídeo, essa, essa vai ter que ser, ai, olha-se, a <risos> paleta, dá, não olha, não, agora é que dá o toque aí, vai pinchar e essa fica Eu não consigo. Bem, estamos de volta aqui na HR Garage, os homens estão literalmente a começar a pôr a mão na massa, cheguei a horas desta vez, hein? estás a ver? Já disseste lá às pessoas, tu? Olá! Ainda por cima com a cara cheia de olho, lá, o que é que se faz? Tenho a frente à frente dos olhos. O que é que se faça contigo? -me Olha, já temos aqui a cabeça, cabeça essa que foi toda lá para a comer, eles fizeram um trabalhito lá de recondicionamento, que ela estava, não estava muito direitinho. Tinha uma ligeira passagemzinha, mas eu vou deixar. Uh, o varanda falar que ele fala melhor e ele diz já o que é que ele fez. Ora mais uma vez uma cabeçinha, lá varanda, yeah. mais uma vez uma cabeçazinha XSI, como é que estava esta varanda? O que é que foi feito aqui? Portanto assim vemos melhor. É... Olha, deixa falar mais alto que a moto é, é... que tu falas muito baixo. Tem <risos> alguns pontos de corrosão, portanto aqui na zona, ainda se nota algumas partes, aqui não, não enchemos porque era mínima. Sim, e aqui... tem junta, não é? Exato, tem... onde a junta estava podre, quando chegaste aqui disseste que a junta estava toda podre. Toda podre, yeah. No sítio que a junta estava podre, a água entrou e correu o alumínio. alguns sítios ainda era muito leve, não valeu a pena encher. Noutros sítios que era mais grave, como aqui por exemplo, foi cheio. Agora não foi Pois pois, agora está tudo pipizinho. Não era tão grave, mas não fazia sentido não corrigir uma vez que estava fora. O resto, voltantes de válvula, resta ficou sete, válvulas, gestou-se, está mal. Ok, está fechou Agora, agora é comigo Rosa montá-la. Olha e temos ela aqui, já prontinha a montar. Não, ainda falta a câmara. Sim, mas pronto, hoje vai, isso eu queria dizer o quê? Que hoje vai para o sítio. Vai, vai, então hoje, vai, Hoje. Hoje vai, vai para o sítio. O que é que nos espera hoje, Miguel Rosa? O que é que já fizeste aqui, vais fazer, queres Pá, fazer, é, apetece fazer? aqui uma limpezazinha aqui na boca, depois é meter a junta, tenho que armar a cabeça, falta pôr a cama e o retentor e mais qualquer coisa e Depois assenta-se, falta também mudar já a distribuição que está mais fácil agora. É... E, e pronto, o, sim, o sim, plano sim. hoje é sentar aí tudo aí. a tola Para trabalhar. É? Sim. E vamos ver se trabalha. É, pá, eu acho que sim. Se não é pegar, olha. <risos> se não pegar, a gente corta o vídeo e faz novamente. Bem, vocês fiquem por aí que os vídeos aqui são sempre interessantes. Aprendemos sempre alguma coisa, mas que não seja tourada, não é? Tourada da grossa. Vamos começar a montagem do XSI. Vamos acordar o morto. Em princípio, hoje... Acorda olha aí a cam. Aí 74 coisa cat cams. A74 que camus. Vamos embora. Bem, já temos aqui a cabeça ao sítio, o amigo Daniel está aqui a dar os apertos. Aconchegar, aconchegar. Está, pois, estás a conchegar, pois o resto é à é mão, não é? é a tá, Vou a mostrar mão. aqui à malta algumas coisinhas velhas. Isto já temos aqui o bocal novo. Onde é que está o velho? O velho estava tudo queimado. Para a malta ter ideia como é que estavam as peças velhas, olha. Este até já falta metros. Este está impecável. Já montámos ali o no consegui mostrar mas os homens montaram ali já o folzinho. E agora já estamos aqui na reta final a dar os torques. Quanto é que isso leva? 20 agora, 20 N e, e mais. E 20 às 10. É. E mais. <risos> uma hora e tal. É mais uma hora e tal. É mais Olha aí, não falha nada, aí o livrinho. Portanto, com sorte mais um bocadinho a gente depois a trabalhar não? Até mais uma vez. Já não falta muito. Já não, Já não falta muito. Cortamos a cabeça e depois... Pumba! -pum. Já temos coletores, distribuição, tampinha de válvulas e mais, o que, é que, que é que já temos mais? Temos quase tudo. Está quase tudo. Yeah. está quase tudo. Distribuição também. Pois é, está a distribuiçãozinha, coletorzito. Isto tem tampa de coletores? Não tem, está aqui. Tem tampinha e estamos quase pronto a, a dar ao Kiko. Temos que meter óleo. Temos que meter óleo, exatamente. Yeah. Temos que meter óleozinho. Olizinho que está aqui, deixa cá ver, mostrar aqui a malta Temos aqui o olizinho, óleo da caixa, óleo de travões, discos Disco vai ficar para o outro dia Mas o olizinho que vamos precisar para dar a chavinha e estar ali cheiroso Então, estás com dificuldades? Não, Sentido, não não? <risos> e pronto, quase prontinho a dar a chave Tampinha da distribuição e tudo, qualidade claro. companheiro Temos que ter confiança no trabalho que fazemos Qualidade companheiro! Se não é desse carro, caramba? É, ganda porco! É <risos> esse senhor, onde está a trabalhar bem, tá? Impecável! Pega? E agora espo... É lá, vizinar a, buzinar, a Vamos lá ver se pega. Estás a puxar a gota? lá que eu não tenho muita. Não puxo toda. Vá cá. Oi, oi. Olha, empugou a primeira, E Empugou a primeira, hein? Olha, Não pode não, pode não, não, não, não, está a boira silencioso, meu, olha lá. Está. O vídeo, o vídeo vai ser mais a bater, mas só, só a ouvir. Ah, o vídeo e as boas para os capos, olha lá, e tem camis e tudo, já viste, olha lá, tem que ver este arrelantinho. Olha lá, olha lá, mas olha, digo-te já, está muito silenciozinho, meu. Eu disse que ia dar um truque, aquele truque que teria ali da gaveta. Ah, está muito silenciozinho. Olha, não é que já temos o XSI a trabalhar? Já podemos ir embora. Olha, e de noite outra vez, a gente acaba sempre <risos> os vídeos de noite. Passar. E há? Bem, para o vídeo de hoje está feito? Ah, hoje está. Como, como quem diz? Exato. Fodas? Querias mais? Exato. Não, maricas de merda. Exato. Podes dizer em Exato. vídeo. Não, não dizer. <risos> está feito, temos o XSI a trabalhar. Há maneira. Fica a faltar montar radiadores, ali a tampinha, a do... discos, a lavagenzinha, mais os pormenores. Mais uns não é? Já. já trabalho. Portanto, se calhar o próximo vídeo já vai ser a levá-lo daqui e a dar ali uma voltinha ao, ao carteirão. Combinado ou não? Pode ser, acho que Pode ser? Acho que o Daniel. <risos> <risos> Eu não gosto de andar a carro forte. Né? É lá! Mas tenho medo. E depois com estas camas, então, ah, até lá, ficam lá, malucos. Lá, lá, lá. Então bem malda, fiquem bem, um grande abraço, subscrevam aqui as redes da HR Garage, que os homens são uma grande máquina e olha, ia, ia pintar tampas de coletores, vocês nem queriam saber. O homem ia pintar tampa de coletores, brutal. Olha visto vista acabamento, sim, tumba. Achavam que estava bom? Olhem agora, brutal. Até ficas maluco. Até maluco. <risos> Vai, fiquem bem mais uma vez, um grande abraço, subscrevam os homens e um grande abraço e um grande gajo. Ninguém tá a casa aqui agora. <laughs> eu tava la... <laughs> <laughs> <Jumps of gas. laughs> you know a casa, lá Tchau, pessoal. Gas!